No último episódio, Charmander evoluiu para charmilha atravessamos o Monte Lua e enfrentamos a equipe Rocket. Após derrotar mais uma vez o rival, capturamos um Abra, um Belsprose e o um lendário Mil. Após conhecer o viu, fomos para o ginásio de Cerulian enfrentar Misty e sua poderosa Starmie. E agora, com a segunda insígnia, a jornada continua! St. e o desafio eletrizante, missão brasileira obliterando jogos. Muito bem, agora vamos sair de Cerulean e vamos em direção a Vermilion, a próxima cidade. Pegar o um navio. Pronto, agora vamos atravessar por aqui. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Muito bem, estamos quase lá. Oh, batalha! Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se que eu leio todos os comentários. Oh, o campista quer batalhar. Oh, Squirtle! Vamos lá, Charvilian! Fora de combate! E agora a piqueniqueira ou oh, Pikachu? Escavar! Toma! Pikachu fora de combate! Oh, o capturador de insetos quer batalhar Que Pokémon ele vai usar? Oh, é a Butterfree Que tem a cara do Venonete Parece que trocaram os sprites Entre Venomoth e Butterfree Ah não, pó venenoso Charminio está envenenado agora Ratiquete, a forma evoluída do Ratata. -tá. Ratiquete, assim como Ratata, -tá, é do tipo normal. Agora a gente vai voltar para Cerulean para conseguir uma bicicleta! Pronto, já recuperamos os pokémons e agora vamos comprar uma bike! Uma bicicleta, por favor! Ahá! Que beleza! Agora vamos voltar para Vermilhão de Bike! Agora a gente vai pro Saint Anne. Aqui vai ter muita batalha. Que encontrei uma hiperpoção Vamos lá, batalha O um pescador quer batalhar Oh, é o tentacu E agora começa o treinamento do mil Tentacu é do tipo água e venenoso Portanto ele é fraco contra os ataques terrestres Descapa! Oh, Star Yu! do tipo água. Já era Charmino já derrotou mais É isso aí, o Mil já tá no nível 10 Oh, é o shelder Acho que o Mil dá conta de derrotar o shelder Isso, vai demorar É, aqui vai demorar um pouquinho <risos> Mas valeu a pena, subiu de nível E agora vamos enfrentar o marinheiro E agora Machop Machop é do tipo lutador Oh, Machop ataca com um Karate Chop E agora o Machop ataca com chute baixo. É isso aí, nível 12. Ataque de água Vamos lá, resista Charminho tá forte demais. Oh, vejo que encontrei uma poção máxima! E vamos em frente! Oh, o gentleman quer batalhar! Que Pokémon virá? Oh, é o Growlithe! Growlithe é do tipo fogo! Tanto os ataques terrestres são super efetivos nele Toma Grawley fora de combate E agora Outro Grawley Outro escravar toma muito bom e o treinamento continua ou oh, liderão macho. Transformação! Haha! <risos> o Mil é capaz de se transformar em qualquer Pokémon! Batalha, ha, muito fácil. E vamos em frente. Oh Goldin, meu já tá dando conta do recado. Eu ensinei mega soco ao mil que se ganhar só no tapa não dá, né? Oh Ponita Ponita é do tipo fogo. Eu pensei em trocar meu Charmander por uma aponeta, mas não será mais necessário. Charmander é mais estiloso e é mais badass. É isso aí, já derrotamos todo mundo que estava no navio. E apareceu o Gary Let's do it Show me what you got Oh, Bidioto Vamos lá, ataca com Tornado Bidioto, fora de combate É isso aí, nível 32 e agora que Pokémon virá? Oh, é o um Ratcate! E agora. Cadabra! Cadabra é muito da hora. Se não fosse o mil, eu estaria treinando um abra nesse momento. E agora? O grande problema! Waterloo, Vamos lá, Neycara! Vamos, resista! Keep on trying. Vamos, Charmilion, resista! We did it! Ainda não! Vamos lá, Charmilion! Bota pra quebrar! Ah, moleque! Toma! Congratulations, you won! Conseguimos o HM Cut E vamos ensiná-lo Ao Bellsprout Eu vou cair fora daqui, esse negócio vai afundar Todos agora Esse negócio vai parar no fundo do mar Segundo o anime, isso vai parar no fundo do mar Eu até imagino, depois de tanta batalha E, e, e, e tanto escavar E agora, vamos para o ginásio Obrigado Vamos lá! Nossa, de primeira! Eu já poderia ir no líder, mas eu quero experiência! Muito bem, o roqueiro quer batalhar! Ou, oh, Voltorn! Vamos lá, Charmeleon! Fez cavar! Agora, Magnemite! Ainda bem que ele não tem a habilidade de levitar. Senão ele não tomaria esse ataque. Em compensação, levaria um fogo na cara, né? O resultado não seria diferente. É isso aí, nível 33! É isso aí, o Charmira aprendeu o golpe cortante. Pikachu! Top cortante! Camille usa o ataque escavar. Oh, errou o ataque. E agora, a batalha de ginásio. I'm Lieutenant Soyd. Lembrando que Voltorb é um dos Pokémons mais rápidos do jogo inteiro. Voltorb fora de combate! E agora, Pikachu! E ainda assim, o Charmele atacou primeiro. E agora, o terror dos tipo-água e voador, Raichu! Out com um ataque! Congratulations. You won a badge. É isso aí, conseguimos a insígnia do Trovão! Se você quiser ver os outros episódios de Pokémon, você pode clicar aqui no card e conferir a playlist correspondente. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima!